Bom dia pessoal, o que está acontecendo aqui no escritório, aparecendo muitos pensionistas aposentados com problema de empréstimo consignado. O que é empréstimo consignado? Você vai até o banco, faz um empréstimo e o banco já tem uma segurança do recebimento da parcela, porque desconta diretamente na sua folha de pagamento ou no débito em conta, sabendo que você recebe aquela pensão, aquela aposentadoria, o que está acontecendo? A pessoa vai lá e faz o empréstimo consignado, mas na sequência, ocorrem outros empréstimos consignados, creditados na conta, valores que aparecem na sua conta e consequentemente parcelas sobre este empréstimo que você não contratou. tá? Isso não pode acontecer na sua conta, né? e caso aconteça, cabe até uma indenização por danos morais, além de retornar ao estado anterior, à situação bancária. Bom dia para você!